Oi família SWA, como que vocês estão? Tudo bem? Me chamo a Susena e hoje vou trazer uma coisa bem gostosinha para vocês. E sim, eu sei que vocês já sabem que o país já está aberto para receber novos alunos. E, gente, eu tô tão feliz, na verdade, a família SWA está tão feliz de receber vocês aqui. E sim, essa semana chegaram novos alunos. E o que, que a gente vai fazer hoje? Gente, não sei se vocês sabem, mas aqui tem o tradicional café da manhã Ares. E hoje nós iremos levar eles para conhecer o café da manhã daqui. O que, que vocês acham? Bora com a gente, que eu quero mostrar tudo pra vocês. Irlandês é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, ele é quase um almoço, só que mais cedo. Ah, eu adorei, eu adorei tudo. Comeria de novo, não sei quando, porque as coisas são meio fortes, né, é um tempero diferente. Mas eu gostei de tudo, achei muito gostoso. O café da manhã irlandês ele é bem diferente do nosso. Ele é cheio de coisas. Ele é praticamente uma refeição, um almoço do que seria no Brasil. Eu estava um pouquinho com medo do black pudding. Uh, ele é gostoso, mas é bem diferente. Tem feijão, tem linguiça. Enfim, é uma refeição bem reforçada que eu acho que é pra segurar aí o dia inteiro do, do irlandês. <música> O suporte da SWA foi maravilhoso, tanto no pré-embarque quanto no pós. Agora eu estou vivenciando de fato, eu cheguei e aí o Silas foi me buscar no aeroporto, estava acompanhando tudo direitinho. Eu não precisei esperar, ele já estava lá, ele levou minhas malas, me levou para uma acomodação incrível. Então, você assim, não tem o que reclamar, ele já olhou de prontidão uma acomodação, a gente já foi olhar, acho que no terceiro dia, ele foi buscar a gente na acomodação temporária, levou para a acomodação fixa. E assim, não tem do que reclamar. Eu comparo com outros é, atendimentos que outros amigos tiveram de outras empresas aleatórias, e aí eu vejo certas diferenças. E aí eu criei um, até um laço de amizade de poder perturbar os meninos toda hora. Adoro fazer isso. Os primeiros dias são muitas informações. Você tenta se localizar da melhor forma possível. Aprende a usar o transporte público, vai conhecendo as ruas. Se perder um pouco faz parte do processo. Isso te ajuda a encontrar outras ruas e conhecer outros lugares. Então é tudo aprendizado. Você tem que estar aberto, estar aberto a novas experiências e disposta a conversar com as pessoas e ouvir o que elas querem te falar a respeito dos lugares que elas já conhecem. Eu recomendo a SWA, com certeza, porque é a melhor empresa de intercâmbio para a Irlanda que eu conheço. Eu pesquisei muito antes de fechar meu intercâmbio e eu fechei com eles e indicaria para todos os meus amigos, minha família, para todo mundo experiência com a SWA, ela é incrível do início ao fim, desde o momento que eu comecei a planejar o meu intercâmbio, no processo do que eu ia colocar na minha mala, enfim tudo, no entendimento do que eu estava indo fazer o um, fazer um intercâmbio conversei com o meu consultor um pouquinho antes de fazer o meu intercâmbio ele me explicou que toda a minha vida ia mudar e eu acho que a mesma coisa vai acontecer com quem tiver, estiver vindo pra cá a vida inteira vai mudar, então é muito legal, tá sendo uma experiência incrível memorável junto com a SWA eu recomendo com certeza para quem está procurando vir estudar e trabalhar na Irlanda.